Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto, eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu vou apresentar para vocês alguns dos recursos relacionados à linguagem de programação Elixir. Deixa eu mostrar aqui. Então aqui está a... Esse aqui é o site da linguagem. Todos os links que eu, que eu vou mostrar nas páginas vão estar na descrição do, do vídeo. Então, elixirlang.org vai dar para... Dá na página chega à página da linguagem Elixir, que é uma linguagem, como eles traduzem, eu vou traduzir aqui essa frase, então Elixir é uma linguagem funcional dinâmica projetada para construir aplicações de fácil manutenção e escaláveis, e Elixir alavanca o poder da máquina virtual do Erlang. Então, aqui tem um trecho de código que eu só hoje eu percebi que ele tá meio cortado aqui, né? Não tá o código todo. Então vamos descendo aqui. Eu vou abrir uma outra aba. Tem gente que disse que gosta de aprender uma linguagem sempre olhando o Getting Started Guide. Então aqui ele ensina o que, é que ele diz aqui que ensina a instalação, o modo interativo, como rodar scripts. E perguntar questões. Então, se você tiver alguma dúvida sobre elixir e sobre inglês, tem vários lugares onde você pode fazer perguntas sobre elixir. No Slack, no Discord, no Stack Overflow e no IRC e também no Elixir Forum. Uma questão interessante do Stack Overflow, se você colocar aqui, isso aqui ó, são as perguntas em inglês, se você colocar antes o PT aí tem o Stack Overflow em português só tem 17 perguntas até hoje não tem muita gente aqui usando, mas daqui a pouco a gente vai ver outros recursos em português então isso aqui é o Getting Started Guide Ah, lá no Getting Started Guide fala, então, eu acho que o melhor lugar se você sabe inglês o melhor lugar para você fazer perguntas é o Elixir Forum, ele dá um espaço legal para você perguntar, as threads são bem gerenciáveis, você pode simplesmente acessar quando você quiser, então é um lugar que as coisas estão bem organizadas, categorizadas, muito bom para você interagir. Então acho que essa, a comunidade Elixir usa mais isso do que o propriamente o Stack Overflow. Talvez porque o El que se Fórum, além de ser nosso, né não pertence ao da empresa, nosso no sentido de que é, é da comunidade. Ele é muito bem organizado. É, além disso, tem essa aqui, a Learning Pages, onde eles indicam livros, cursos. Está meio desatualizado esses cursos aqui Ah não, está bem atualizado Eu já ia falar que está desatualizado Porque eu não tinha visto isso aqui não Mas ó, tem um curso do, do pessoal da Grox Eu gosto muito do pessoal da Grox Do Bruce Tate, da Mike Tate Pessoal é da Pragmatic Studios Tem um curso também Vários cursos aqui Cartas, elixir Vou falar daqui a pouco sobre o episódio Episódios de podcast Então tem muita coisa Claro, todos esses materiais estão em inglês se você vai até o fim dessa página e você for uma das poucas pessoas que sabe Erlang no mundo, tem um Crash Course, né? um curso relâmpago de Erlang para você, de, de Elixir para você. Então ele mostra como é que se faz as coisas de Erlang, como você faria em Erlang, não sei se ele tá aqui. ó, Como você faria em Erlang? como você faz em Alixir que mais? então dessa página principal do lado esquerdo da página tá? eu não falei para vocês disso aqui porque isso aqui é uma coisa mais para quem já faz parte da comunidade você responde aqui o survey do ecossistema de Alixir então vamos aqui para o lado direito da página aqui veja tem um anúncio da versão 1.10 do LX que foi lançada, o que é que melhorou nela. está então, tudo aqui. Sempre que uma nova versão for lançada, vai ser anunciada aqui. Aqui, as próximas conferências. Aqui eles estão falando da conferência Elixir EU, Conf U. Esse U é de Europa, mas vai ter uma também a, a americana. Acho que vai ser um pouco depois, não, não tenho certeza agora mas o fato é que elas vão ser virtuais, então não vai acontecer nada presencialmente que aconteceu, por exemplo, no ano passado. Aqui para você ver o que é que precisa ser feito na linguagem, então tem os issues aqui do... do o Elixir é, um, é uma linguagem de código aberto, né? Então você pode contribuir, quer contribuir, dê uma olhada no que está faltando... Aqui. Interessante, está repetido aqui, né? o, o próprio José Valinho, o criador da linguagem, ele participa de vez em quando desse IRC aqui, desse canal do IRC. Ele precisa ter um software né, para poder usar o IRC, então, se você abrir aqui, ele não vai te abrir nada para mim. E para quem gosta de Twitter, é, daqui a pouco eu vou falar sobre Twitter... Deixa ver o que é que tem mais. Ah, existe um mini documentário de LX. Então acho que tem aqui uns 18 minutos. Foi feito, acho que foi patrocinado por essa empresa Honeypot. Eu mostro aqui o José Valinho, lá em só... caminho então, que que um de So what it means that before we had only one CPU that was getting faster and faster, but now we need to have multiple of the 2017. Eu, eu não sei se saiu... Deve ter saído o áudio do vídeo para vocês, né? Que eu estou aqui sem... Eu mutei o áudio para mim. Ah, voltando aqui à página principal. Ah, você quer encontrar algum pacote de Alixir, você vai aqui no Rex, Pacotes também para Erlang. Você tem aqui como você achar. Então, por exemplo, eu quero um pacote que trabalha trabalho com HTML é, aparece o earmax, Phoenix, Flock que é feito pelo Felipe, Felipe Sampaio não vamos confundir os Phillips. tem o Felipe Calçado e o Felipe Sampaio então, tem vários pacotes aqui. aqui eu vou fechar então isso aqui é o LX é a linguagem no Twitter então eles têm a Própria conta da linguagem, 29.700 seguidores, ele só segue 23. Nunca olhei para ver quem é que eles seguem, mas tá aqui várias contas interessantes que eles seguem. Ah, posso fechar aqui, vou fechar isso aqui, fechar aqui o anúncio. Ok, continuando. O Elix Elix Elix Elixir Forum eu já falei para vocês o que é, que é. No Slack, no Discord eu não vou abrir aqui mas são também fóruns de discussão, um pouco menos estruturados, menos organizados do que o Elixir Fórum. Se a gente não tivesse no meio de uma pandemia, a gente estaria vendo acontecer meetups de praticantes de alixir todo mundo, encontros presenciais. Esses dois aqui eles estão meio aqui de intrusos, mas esse aqui é lá em São Francisco, tem 2.361 participantes. Vejam que ele não é só de Elixir, é também de Erlang, lá na Cidade do México 1955. Esse aqui é mais genérico. Esse aqui é da BIM, né? BIM é a máquina virtual de Erlang, então ele serve tanto para Elixir quanto para Erlang. Vai ter um encontro virtual agora no dia. 29 de julho, então amanhã, às 6 da tarde, horário de Brasília. Então tem vários grupos de, de Alistair. Então a maioria desses está com as atividades paradas, mas os que estão fazendo alguma coisa estão fazendo virtualmente. E além dos meetups, tem aqui uma wiki com, com vários recursos de aprendizagem. Eu não gosto, que eles misturam aqui podcasts com screencasts. Mas, ó, podcast. O Elixir Fountain é maravilhoso, mas não existe mais. O Elixir Talk é bem legal também. O Elixir Outlaws, o Elixir Mix. Eu já fui entrevistado pelo Elixir Mix. Todos eles em inglês. Então, esses aqui são podcasts, né? O Indelixir foi feito muito rapidamente e já acabou. E o Elixir Wizards também é muito bom. Então, esses são os podcasts de Elixir. Vários outros recursos aqui, né? E essa, essa lista aqui, bem legal, de projetos que eles gostam aqui de, de Alixir. É uma lista curada, né? Então, não são todos os projetos de Alixir. Ah, tem as ah, newsletters de Alixir. Não, não, tudo aqui é tão organizado quanto eu gostaria que fosse. Mas olha, eu, eu mesmo criei um post... isso aqui eu escrevi em novembro de 2019 newsletters de Alexio Erlang, Elixir Radar, né? Essa foi é feita no Brasil, Elixir Digest, Awesome Elixir, Elixir Weekly, Vitamin E. Então essas são tudo isso eu cheguei a partir daqui. E por último essa aqui, ó, veja, a última coisa que tem de interessante aqui na página da própria linguagem é a Erlang Ecosystem Foundation, então vejam, eles estão aqui falando do próximo evento, ele que se confiou, falam o que é, eu senti falta aqui na página de ter um lugar fácil onde ele dissesse, as linguagens são essas, as linguagens que rodam no ecossistema de Erlang são essas, talvez aqui, não, pior que não tem mas, por exemplo, o Robert Ferdin ele já criou umas duas ou três linguagens para a máquina virtual de Erlang, o José Valim criou a Elixir, o Mariano Gerroth, que criou uma também. Existem outras linguagens, além de Elixir e Erlang, que rodam na máquina virtual de Erlang. Eu faço parte deste grupo aqui, Educação, Treinamento e Adoção. Então, eu, eu não, não fui um dos voluntários iniciais, mas eu entrei depois Estou aqui com, com a minha foto aqui no, no grupo. E uma coisa que eu sugiro fortemente para vocês é que vocês se juntem à Erlang Ecosystem Foundation. Vocês não precisam pagar nada, mas se quiserem pagar 99 dólares por ano para você apoiar. E eles já têm vários patrocinadores, empresas que fundaram, empresas que resolveram patrocinar depois. Então, tem bastante coisa aqui. Olha, essa parte aqui é bem legal, artigos científicos que foram publicados relacionados à linguagem Elixir, Erlang e outras. É, isso aqui ó, a gente já viu, né, esse aqui também, esse aqui é a introdução, ok, o Elixir Forum. Tá ali. Ah, esse aqui eu vou deixar, os demais links vocês encontram lá no, na página né? esse aqui eu, vou, esses aqui eu vou deixar na descrição esse aqui é um site muito interessante que é a Elixir School você pode ver aí, né? é escuro ou claro porque vejo que tem várias línguas traduzido para várias línguas se então, você quer começar a aprender a lixir. Em português, vem aqui na Elixir School, seleciona português e você tem várias. É, tem que clicar aqui: tem várias lições de Lexi em português. Você pode ajudar também com a tradução. E no caso do blog, né, vocês veem que tem uma sessão, deixa eu voltar para a página principal. Tem é uma parte aqui, posts em blog, por enquanto, todos em inglês, mas eles já falaram que se você tiver alguma coisa em português, quiser contribuir, eles estão abertos a receber contribuições de, de posts de blog em português sobre Alixir. A gente já teve duas conferências Alixir Brasil, 2018 e 2019. 2020 era para ter acontecido aqui no, no meio do ano né por causa da pandemia não aconteceu aqui está marcado para 28 e 29 de novembro Bruce Tate e Brooklyn Zelenka deveriam vir não sei se eles virão não sei se vai acontecer presencialmente mas está aqui e acompanha né? eles têm um, uma conta no Twitter e vocês podem Onde é que eu encontro a conta no Twitter do tu? da Elixir Brasil, tem um e-mail do Codamos Club, mas eu não encontro aqui a, a conta, mas eu sei que tem uma conta, no, eu acho que é só colocar aqui, Twitter barra Elixir, Elixir Brasil, tá aqui ó, a conta da Elixir Brasil. Eles fizeram uma consulta perguntando se você ficaria confortável em vir para São Paulo participar presencialmente 28 e 29 de novembro. A maioria disse não. Ninguém está confortável ainda enquanto essa pandemia estiver nesse nível. Então, aguardem novidades aqui. Uh, a gente tem, a comunidade de Alixir no Brasil tem um grupo no Telegram t.me.lxbr só você ter o Telegram instalado ou no seu celular ou no, no seu computador e você pode ver aqui, ó eu vou abrir na próxima aba o, a versão web dele tá aqui, mais de 400 pessoas tem uns grupos locais, mas eu acho que para começar é esse aqui, ó 1.414 membros se você gostar de quer praticar em inglês tem também o Elixir World, que eu criei com 137 membros por enquanto. Se você quer praticar o que você aprendeu em Elixir, eu acho muito legal esse site, Exercism, que você resolve exercícios e os mentores, eles olham seu, sua resposta. Claro, em primeiro lugar, ele tem que passar nos testes, mas se passar nos testes... A pessoa olha a sua resposta e dá um feedback bem legal sobre o que você fez. Se você gosta, se você como eu gosta muito de Twitter, tem a hashtag MyElixirStatus que aqui eu vou deixar esse link para vocês, aqui lista os mais recentes tweets que colocaram a hashtag MyElixirStatus. Tem gente que twitta sobre a Elixir usando ElixirLang também. Por exemplo, o próprio Twitter do Elixir Forum usa elixir-lang e não myelixir-status Mas tem quem coloque o myelixir-status ou status uh, No Twitter eu tenho essa conta aqui, que é a elixir-utfpr Onde eu posto algumas coisas, eventualmente, sobre elixir em português Existe esse site novo, DevTalk, que também tem uma sessão sobre Elixir, vou deixar o link, ele é, é feito pelo, pelo pessoal lá do Elixir do Fórum, mas ele tem algumas características um pouco diferentes, tem vários patrocinadores, está em beta ainda, então não sei qual é, eu vejo que especificamente a comunidade do Elixir está mais lá no Elixir Fórum do que aqui. Mas tem bastante gente também observando o que está acontecendo aqui. Esse aqui é o meu perfil no GitHub. E um dos meus projetos né, é esse aqui, que é o Elixir, C.O.P. E lá eu tenho esse, vou deixar esse link também na descrição, um recursos sobre Elixir em português. Então tem vários canais no YouTube, Jean Carlos, Gustavo, Weber, Thiago, Aleph, a Charlotte, fazendo live streams. Eu, eu mesmo fiz alguns vídeos sobre Elixir no Emílias Programando, alguns vídeos específicos de outros canais, alguns tão, são bem antigos, né, do Leandro Biguete, a Charlotte lá no Alura Live, tem esse aqui que é no, lá no Twitch, eu só estou vendo aqui o Alê de não estou lembrado qual é o nome da pessoa, mas é, ele também não, não ajuda muito aqui. aqui outros canais no Telegram, do pessoal de Curitiba, do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Brasil. O pessoal de Erlang, tem um grupo no Telegram de Erlang. Tem também grupos de, de Alexir lá no Facebook. Vários episódios de podcast entrevist, entrevistando pessoas de Alexir e Erlang. Uh, esse site aqui Também é o alexi 4 Que tem várias coisas também Para quem quer aprender Também está em português Ah, feito ou aquele de Ale Alexandre de Souza Certo Bom, eu acho que é isso Se vocês tiverem alguma dúvida Podem me contactar Arroba dofomt. Pode ser também aqui no nesse do Elixir TFPR, mas pode ser o Adolfo NT lá no Twitter. E o meu e-mail é, esse aqui sou eu no Twitter, aqui é que eu tweeto sobre várias coisas além de Elixir no meu Twitter. E se vocês tiverem interesse, quiserem me mandar um e-mail, meu e-mail é muito simples, Adolfo arroba, Coloca aqui no canto, mas eu vou falar atufapobotfpr.edu.br Será que a gente não a busca e encontra aqui? Não, ainda bem. Então, esse é o, é o meu e-mail. E mais informações sobre Alixir você encontra nesses canais que eu passei para você. Muito obrigado.